Sabe aquele inchaço pós-feriado, você é todo duro, travado, você fala, meu Deus do céu, como que eu acabo com esse inchaço? Então segue aqui, três dicas para você acabar com esse inchaço pós-feriado e até diminuir a sua barriga depois dos 40 anos. Um, Não pare de comer. Não pare de comer. Siga sua alimentação saudável, sem peso na consciência, sem neura. O que te engorda é a rotina. Se sair da dieta, sair da tua alimentação e comer demais, uma exceção dentro da sua rotina, não tem problema. O problema é quando a exceção vira rotina. Então siga a sua alimentação normal, saudável. Arroz, feijão, carne, ovo, pão, sem problemas. 2. Aumente a sua ingestão de água, beba muita água. Por quê? A água maior dirigente natural que existe, ela vai te ajudar muito a retirar esse inchaço que ficou. Então tome Muita água. Dobre o que você toma de água que isso vai te ajudar a reduzir esse inchaço. E três, faça exercícios aceleradores. Porque você fazendo exercícios aceleradores, eles vão te fazer queimar mais gordura durante todo o dia. Então você não precisa ficar uma, duas horas por dia fazendo exercício porque você comeu demais. Não! O teu treino pode ser 20 minutos em casa. O que ele precisa é gerar um boom hormonal, aumentar naturalmente a produção de hormônios, consequentemente acelerar o seu metabolismo e te fazer ficar queimando mais gordura. E lembrando, se você quer aprender como acelerar o seu metabolismo e emagrecer depois dos 40 anos, clica no link abaixo e vem comigo!